Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado por você assistir a mais esse vídeo. Tenha sempre a liberação do seu médico. Hoje nós iremos falar sobre a barriga, abdômen, exercícios para ajudar você a trabalhar bem o abdômen. Então eu vou priorizar que seja um exercício, mas um exercício que dê realmente resultado. Você vai sair hoje desse vídeo, quando terminar você vai falar, professor, realmente eu senti a musculatura do meu abdômen sendo bem trabalhado. Agora, aquela pergunta que não quer calar. Você já vem há quanto tempo fazendo atividades físicas e não consegue diminuir a barriga? Se você não tiver problemas hormonais, presta atenção nisso, se você não tem problemas hormonais, então é alimentar, correto? Correto. Ah, professor, eu não como muita besteira, mas eu como muito doce, doce é uma besteira, entendeu? Então você tem que fazer uma dieta, se não tiver dieta, fica até o final desse vídeo, que no final eu vou dar uma dica importante para você e já se inscreva aqui no canal. Vamos fazer o seguinte, hoje eu vou fazer um único exercício, mas que vai dar muito resultado com várias variações dentro deste exercício. Então, a primeira coisa que você vai fazer é deitar em decúbito dorsal, que é deitado de costas, assim como eu deitei. Vai encostar a sua cabeça em contato com o solo, assim como eu encostei a minha. As pernas flexionadas, você vai fazer a extensão dos braços esticar os seus braços acima agora você vai contrair seu abdômen contrai contrair o seu abdômen agora devagar na segunda etapa você vai fazer o que elevar lentamente a tuas costas tirar as tuas costas do contato do solo tirou contrai segura olhando olhar fixo para cima não é para frente olhar fixo para cima sente a musculatura do abdômen, continua com os bracinhos esticados segurando, vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaxa, 1, 2, 3, subiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa foi a primeira dica em isometria. Ficamos aí 10 segundos fazendo isometria do abdômen. Agora nós iremos fazer o exercício dinâmico dentro desse mesmo tipo de treinamento. São variações. Deitou, fez a extensão dos braços, você sempre com o pescoço apoiado, desta forma aqui em contato com o solo, a cabeça, vai fazer os braços com que os braços estendam. Agora olhando para cima, tira as costas e volta, tira as costas e volta, tira as costas e volta. Não tem uma contagem, isso é muito importante você entender, você vai fazer a até a sua barriga começar a doer, você não conseguir mais sair do chão. Olha só essa variação, essa variação parece ser mais fácil, mas daqui a pouco você já vai sentir bastante a região do seu abdômen. Essa foi a segunda variação que eu estou demonstrando neste exercício. Vamos para uma terceira variação, essa terceira variação eu ainda vou necessitar que você fique com os braços estendidos, estendo o seu braço dessa forma, contrai seu abdômen, nós iremos fazer o seguinte, subiu, solta o ar todo em cima, volta, subiu, solta o ar todo em cima, volta, subiu, solta o ar todo em cima, mais uma vez, subiu, e essa mais uma. Eu demonstrei três variações muito importantes para você utilizar na sua rotina. Mas ainda não acabou não. Eu vou falar mais um pouquinho e vou fazer mais algumas variações dentro deste exercício. Aí são adaptações para as pessoas que não conseguiram fazer. Então preste atenção. Primeira variação, essa primeira variação que nós fizemos foi a isometria, quando você para num determinado posicionamento e sente a musculatura do seu abdômen trabalhar. Não tem esse negócio de fazer mil abdominais, não é isso. Você tem que sentir a musculatura trabalhando. A segunda, você faz dinâmico, você vai movimentar o seu abdômen sentindo pra caramba, tanto é que eu estou suando. E a terceira, onde você trabalha um pouco da dinâmica com a parada, então você Sobe, segura alguns segundos e volta. Sobe, segura alguns segundos e volta. Gostaram dessa daí? Tem que ir lá embaixo nos comentários e falar. Professor, ó a primeira eu senti mais, a segunda eu senti mais, ou a terceira. Vamos à quarta variação. Mas se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, inscreva-se. E se você está procurando dieta, programa, consultoria, eu vou deixar o link aí embaixo para você poder ter acesso a essas Informações. Vamos lá, vamos fazer o seguinte agora, presta atenção. Deitou assim como eu deitei, Olha essa variação, você vai cruzar as suas pernas, assim como eu cruzei, ó, as pernas estavam assim, eu vou cruzar as pernas. Professor, por que cruzar as pernas? É uma variação. Os braços vão ficar estendidos dessa forma, ok. Agora você vai fazer assim, ó. vai subir, contrai, descruza e muda. Volta, subiu, contrai, descruza e volta. Subiu, contrai, descruza e volta. Professor, o que que este exercício deu de somente cruzar minhas pernas tem a ver com o meu abdômen? Não só ele tem a ver com a questão do abdômen que você está fazendo a parte superior, mas eu também estou ensinando vocês a terem mais coordenação motora. Então, ao fazer um exercício onde você está focado na região abdominal, nós estamos fazendo um exercício também de coordenação motora porque brevemente nos próximos exercícios eu vou precisar que você tenha coordenação motora para fazer exercícios como esse daqui ó presta atenção você vai ficar com ambos os braços paralelos ao seu corpo dessa forma e eu vou falar, eleva a perna direita e você eleva a perna direita, abaixa a perna direita, eleva a perna esquerda, agora abaixa a perna esquerda sem encostar no chão, eleva a direita, volta e assim você vai fazer sucessivamente e aí tem algumas alterações, algumas mudanças. Se você não estiver preparada com esse tipo de treinamento, você vai sentir realmente dificuldade. Pode parecer simples para algumas pessoas, mas para outras pessoas não é tão simples. Eu vou dar um exemplo também. Tudo tem exemplo. Basta você fazer o seguinte, aí na sua casa. Pega um giz, um giz ou uma corda e você coloca assim em linha reta e tente andar frente, um passo à frente do outro, em cima certinho daquela linha reta, sem perder o equilíbrio. Caso você perca o equilíbrio, você vai perceber que você não está com a parte, a coordenação motora tão aprimorada assim. Se você fizer para frente, sem problema nenhum, o desafio é você fazer de costas, mas toma cuidado, tá? Onde você vai colocar um pé atrás do outro, sem perder o equilíbrio. E aí você vai trabalhar muito essa questão. E é isso que eu já estou fazendo nesses primeiros vídeos, para você poder tirar o máximo proveito. Eu sou o professor Emílio Júnior, com mais uma dica infalível aqui do canal. E se você quer realmente emagrecer, ó, tirar a barriguinha, ficar legal, eu tenho um programa de 1%. Um ano, é um ano, ganho de massa magra, emagrecimento, eu tinha falado 49, mas é 42 reais e pouco por mês, um ano, e você ainda pode ter a minha consultoria, que já está inclusa nesse sistema, então você vai entrar lá, vai fazer os treinamentos e vai poder entrar em contato comigo através do WhatsApp, para poder tirar suas dúvidas, ou mesmo fazer algumas alterações. Dito isso, aguardo você no nosso próximo vídeo, até, muito obrigado e fiquem com Deus!